E convidamos agora o presidente da Empresa de Pesquisa Energética, a EPE, o engenheiro Tiago Vasconcelos Barral Ferreira, para sua apresentação. Ele possui graduação em Engenharia Civil pela UFJF, é mestre em Recursos Hídricos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-graduado em Administração Pública pela FGV, pós-graduado em Engenharia de Fundações pela UFRJ, e na empresa de pesquisa energética, a EPE, que é uma empresa pública federal vinculada ao Ministério de Minas e Energia, já atuou também como superintendente e superintendente adjunto de projetos de geração na diretoria de estudos de energia elé elétrica. Suas áreas de atuação abrangem leilões de energia, estudos de viabilidade e de impacto ambiental, de projetos de geração de energia, estatísticas energéticas, planejamento energético de longo prazo, eficiência energética, inventário hidrelétrico de bacias hidrográficas e entre outras. Com vocês, Tiago. Obrigado. Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar. Janaína, muito obrigado por essa oportunidade de voltar a essa casa. Enfim, depois, 13 anos depois, nem sei. Me formei em 2006 também em Engenharia Civil, aqui na faculdade. É, e aí é muito feliz, fico muito feliz de voltar aqui, realmente, a esse lugar onde eu constituí assim uma parte importante da minha formação, onde eu fiz é, os meus melhores amigos, né? onde eu tive a oportunidade de ver também o meu pai dedicar toda a sua vida profissional para fortalecimento dessa dessa universidade, enfim, que é tão importante para a juiz de fora para o país. Então, é, enfim, me formei aqui em 2006, engenharia civil. Né? Então, talvez um estranho no ninho aqui, né? Mas a, a verdade é que o setor é energético, o setor elétrico, o setor energético eles são muito multidisciplinares são extremamente ricos né e a Epe a empresa de pesquisa energética eu acho que é um retrato desse desse ambiente porque lá eu tenho a, a, a felicidade de trabalhar com engenheiros eletricistas, engenheiros mecânicos, engenheiros ambientais, engenheiros cartógrafos, biólogos, sociólogos, economistas e esse e toda essa complexidade do setor, ela pede exatamente isso essa capacidade de diálogo e de e de interseção de diversas disciplinas é, nesse desde a minha enfim eu me, me formei em engenharia civil nunca imaginei trabalhar no setor de energia mas aí um belo dia surgiu lá uma empresa de pesquisa energética eu não conhecia nunca tinha ouvido falar mas aí tinha lá uma vaga para trabalhar com projetos de geração de energia usinas hidrelétricas usinas eu achei aquilo interessante, me, é, fiz, fiz a prova e aí entrei lá, enfim, é, era uma empresa que estava nascendo. Né? Hoje já são 15 anos de existência, esse ano completamos 15 anos de existência, eu estou lá há 12 anos, entrei como analista de pesquisa energética e ao longo do tempo fui é, tendo a oportunidade de assumir responsabilidades, desafios cada vez maiores. Como foi falado, eu comecei lá na empresa trabalhando com é, inventários hidrelétricos de bacias hidrográficas, estudos de viabilidade de novas usinas hidrelétricas, e eu vivi um pouco dessa transformação que o, que o Limbe comentou, né, da matriz, é, eu vivi isso um pouco ali, né, começando ainda na escola antiga de planejamento de grandes usinas, com grandes troncos de transmissão associados, né, que foi como a, o setor elétrico brasileiro se constituiu a sua base, né? e aí quando chegou ali 2008, 2009 começou a virar mais biomassa mais eólica enfim, a matriz depois veio a solar e aí é, nós tivemos ali que passar por um intenso processo de formação né, para lidar com essas novas tecnologias esses novos projetos mas também reformular os processos de planejamento porque planejar as grandes usinas, como era feito antigamente, tem uma lógica. Agora, planejar um sistema que tem uma diversidade cada vez maior de tecnologias, com comportamentos cada vez mais complexos e com cada vez mais recursos distribuídos, em que cada um de vocês toma a decisão se quer investir ou não quer investir e, aí, e a segurança do sistema. Como é que eu respondo por isso? E se você, eu contei que você ia investir no seu telhadinho solar e você não investiu? E aí? Né? A segurança energética ela é um bem comum, ela é, um, é um fator fundamental para o desenvolvimento do país. Então, não pode faltar. Então, é, eu, eu, quando a gente vai falar aí realmente de é, recursos energéticos distribuídos, é, a gente tem que entender, eu acho que a gente tem que dar um passo atrás e ter uma perspectiva mais ampla do que está acontecendo. Porque a inserção dos recursos distribuídos no setor elétrico ela, ela é parte de um complexo, um fenômeno de, de, de, que a gente chama de transição energética. E eu vou, vou passar um pouco por esse cenário é, mais abrangente e depois eu vou tocar na questão dos recursos distribuídos é, de uma forma um pouco mais objetiva. Bom, a empresa de pesquisa energética ela é, foi criada em 2000, 2005, né? quer dizer, foi operacionalizada a partir de 2005, e é, é uma empresa pública federal vinculada ao Ministério de Minas e Energia e que tem uma função primordial, é como se fosse um braço técnico do Ministério de Minas e Energia, ou seja, é uma agência em que tem ali um corpo técnico com ferramental, com modelos, com base de dados, é, independente do direcionamento da política energética, a nosso papel é, dar, é prover estudos técnicos e, e, e estatísticas energéticas para a quali, para, para, para que a, a tomada de decisão seja bem fundamentada, seja bem é, estruturada. Então, o nosso papel aí é realmente apoiar, subsidiar a formulação, a implementação e a avaliação da política energética nacional, né, e também prover informações ao mercado, porque cada vez mais é, essa é uma função que nós temos fortalecido, de prover informações para reduzir o custo de entrada de novos agentes nesse mercado, reduzir o custo de acesso à informação energética. Esse é um modelo que existe nos Estados Unidos com a Energy Information Administration, existe na Dinamarca com a Danish Energy, Energy Agency, existe em mu muitos países e aqui no Brasil, então, essa função é desempenhada pela, pela EPE. Aqui é, também é, trago alguns exemplos de como nós é, apresentamos isso para a sociedade, para o Ministério, enfim, para todos os agentes, inclusive para a ANEL, que temos uma interação também muito, muito profícua com a ANEL de, de diálogo sobre diversos temas. Né? Temos aqui uma publicação anual do Balanço Energético Nacional, que são... As estatísticas né, mais é, fundamentais do setor energético é, ano a ano atualizados, temos séries históricas desde os anos 70. O plano decenal de energia, que é o nosso carro-chefe atualmente, que é olhamos 10 anos à frente com é, cenários de expansão é, da oferta de energia no Brasil. Até estamos finalizando um plano é, que, olha, é, o Plano Nacional de Energia 2050, ou seja, olhando 30 anos à frente e uma série de outros estudos como o zoneamento de recursos de óleo e gás, é, pode passando por favor, é, análise de conjuntura de biocombustíveis, estudos para transmissão, ou seja, todas as linhas de transmissão que a ANEL licita, elas nascem lá na EPA a partir de estudos de viabilidade e, e concepção básica, né? Anuário Estatístico de Energia, análise de, do mercado de energia. Enfim, e base de e, e plataformas também interativas, como o WebMap, que tem toda a base georreferenciada que, que vocês podem acessar, é, o Sinergia, com base de informações sobre é, potencial de bioenergia no país, um simulador de ônibus elétricos, análise de viabilidade de aplicação de ônibus elétricos, análises de expansão para os sistemas isolados, enfim, uma série de, de, de ferramentas que eu não vou esgotar aqui, mas convido todos a acessarem o site da EPE, epe.gov.br. E aí entrando então nessa contextualização desse, quer dizer, o que está que acontecendo de fato e onde que a geração distribuída e os recursos distribuídos se inserem, né? Eu, eu, eu destacaria três desafios hoje que os sistemas energéticos passam. O primeiro deles é, são as mudanças climáticas, tá? Então, isso é, existe, enfim, todo o fundamento científico, fundamento econômico, e aí uma série de estudos que apontam que ah, o planeta já, já, já se aqueceu mais de um, um grau Celsius em razão de atividade, das atividades humanas, e que entre 2030 e 2050 esse, esse aumento deve alcançar a marca de 1,5 graus Celsius. Né? Isso tem uma série de impactos nos ecossistemas, enfim, no, no, no, em toda a dinâmica é, do, do, do nosso planeta. E qual a conclusão disso? Que, se nós é, quisermos é, endereçar esse desafio, é necessário fazer profundas mudanças nos sistemas energéticos, não só energéticos, mas é, em toda a infraestrutura urbana, sistemas industriais, tudo isso. O Acordo de Paris ele é uma expressão de um reconhecimento de que é, os países precisam colaborar. Mas mesmo se todos os países que ratificaram o Acordo de Paris cumprirem as suas metas, ainda assim, não vai limitar, segundo os estudos do IPCC, o aquecimento global a essa marca de 1,5 um, um grau. E meio. É, é, mesmo que depois de 2030 haja uma redução, mas aí já, já, é, já existe uma irreversibilidade desse aquecimento. O segundo desafio é que, ao mesmo tempo, né, com esse desafio da, das mudanças climáticas, a, a, ainda existe muita pobreza energética no mundo. E, portanto, é, existe ainda uma, uma necessidade de aumentar substancialmente a oferta de energia é, pelo mundo. E isso é puxado, sobretudo, pelos países em desenvolvimento, tal qual o Brasil. Tá? Então, isso vai puxar a demanda por energias é, renováveis, nuclear, gás natural, óleo e até mesmo carvão em países como China e Índia, ainda puxam o crescimento da demanda de carvão. Então, esse é o outro desafio que nós temos que enfrentar. Né? Como, como prover energia elétrica e energia de uma forma geral, né? combustíveis energia elétrica, para essa demanda crescente. E o terceiro desafio é lidar com essa acelerada transformação tecnológica e é uma corrida né, das empresas, das corporações, dos países, por ditar quais serão essas tecnologias do futuro né, e, e assumir uma liderança, porque isso tem um valor geopolítico e um valor econômico é, brutal. Né? Então, existe aí, aqui é só um quadro mostrando é, a, uma série histórica de investimentos dos países da OCDE em, em, em P&D, inovação e na área de energia, mostrando a diversificação que, que temos visto é, ao longo do, dos últimos anos, aí já incluindo tecnologias é, hidrogênio, baterias, cross-cutting, que seriam, por exemplo, digitalização. Ou seja, é, existe o, um, um desafio muito grande de lidar com esse ambiente de acelerada transformação tecnológica. Resultado disso, então, é que esses três desafios, mudanças climáticas, acelerada é, é, inovação tecnológica e a necessidade de aumento da demanda, eles é, são base do que a gente tem chamado né, a, a, a transição energética que estamos passando. Né? E essa transição energética do, de, de, né, de uma matriz baseada em, em fósseis para uma matriz renovável, ela é moldada por três, três elementos ali, que estão atuando e dando contorno a essa transição, que é uma competição em escala global. Né? A indústria fotovoltaica, antigamente, a indú a, o setor elétrico brasileiro estava tava mais circunscrito à engenharia nacional na, na construção das usinas e das linhas de transmissão. Hoje em dia, quando a gente olha, por exemplo, o setor fotovoltaico, a China tem uma, uma, uma proporção enorme da, da capacidade industrial é, e, enfim, são cadeias globais. Né? Então, A eólica é uma cadeia global né, a biomassa, tem, tem uma série de é, competições, as baterias, enfim, todas essas tecnologias hoje elas fazem parte de uma, um movimento né, de, de competição em escala global. O segundo aspecto é que, é, diferente das demais transições que nós tivemos no passado, eu vou tocar isso na sequência, é, essa transição ela é muito é, ditada também pelas políticas públicas, orientadas à aceleração, ou é, priorização de determinados aspectos dessa transição que sejam de mais interesse, maior interesse para um país ou para outro. Né? E a segurança energética, que também conta muito né, nessa geopolítica da energia e, portanto, na, na, na força que os países imprimem né, a essa transição energética. Então, o desafio que fica é o seguinte, como é que nós vamos atender o crescimento da demanda global por energia no ambiente de restrições às emissões de gases de efeito estufa. Bom, transição energética é algo que não é novo para o no, planeta. Nós já passamos né, da, da lenha para o carvão, do carvão para o petróleo, do petróleo para o gás, aí uma transição aí não, não exatamente completa. Mas a gente está começando ali uma outra transição para as renováveis. Né? Então, a mensagem aqui é o seguinte, transição energética não é algo simples, é algo que implica toda a infraestrutura de energia e, tradicionalmente, não, não, não são processos que acontecem é, em uma década, não acontecem de um ano para o outro. São processos longos e complexos. E aí a questão que fica é, estamos aí no início dessa, dessa nova transição é, e a questão que fica é qual é a velocidade que nós vamos conseguir imprimir essa transição e quais os custos e benefícios, como que isso é distribuído. Né? Porque acelerar essa transição tem custos, tem benefícios, mas tem custos. Quem usufrui desses benefícios e quem assume esses custos. Né? então E aí o ritmo disso vai ser ditado, obviamente, pela velocidade da inovação tecnológica, por essa competição em escala global, e pela qualidade das políticas para endereçar esses desafios da transição das mudanças climáticas. E aí, é, apesar da cooperação né, expressa pelo Acordo de Paris, existe, obviamente, uma profunda competição dos países e das empresas para ditar quais serão as tecnologias. A gente tem visto isso, por exemplo, é, na questão veicular, né, dos veículos elétricos. O Brasil tem uma matriz é, de, de combustíveis é, no setor de transportes, muito renovável, muito mais renovável do que o resto do mundo, em razão dos biocombustíveis. Né? É, e aí, será que faz sentido nós subsidiarmos carros elétricos a bateria? Ou faz mais sentido? E aí, a Alemanha e a França, por exemplo, dão um subsídio de 4 mil euros por carro. Se a gente tiver esse dinheiro para botar em subsídio, nós vamos botar em carro elétrico a bateria? para descarbonizar uma matriz que já é muito descarbonizada em relação ao resto do mundo, ou vamos colocar em transporte público, ou vamos colocar em outras infraestruturas é, críticas para o, para o desenvolvimento do país. Então, é, E aí, quem sabe o Brasil não, não, não passe, aí aos próximos anos, adotando, por exemplo, veículos híbridos flex fuel, que já têm um conteúdo elétrico, já são muito mais eficientes, e talvez até pule direto para o veículo a célula combustível né? é, de hidrogênio. Ou seja, é, tem uma série... A gente tem que, tem que entender que todos esses movimentos eles fazem parte de um processo geopolítico é, e de competição que busca moldar quais serão as tecnologias vencedoras nesse processo. E aí existem, um, nesse cenário de incertezas que nós vivemos, de complexidade... O planejamento energético ele trabalha não com cenários determinísticos é, ou projeções é, para adivinhar o futuro, mas nós trabalhamos com cenários. Nós buscamos explorar e, se nós tomarmos essas decisões, qual o impacto disso? De forma que a gente possa reduzir o arrependimento por decisões tomadas hoje que vão ter impacto lá na frente. Aqui são só dois exemplos de, de aplicação de cenários da Agência Internacional de Energia um cenário com as políticas hoje estabelecidas, como é que as emissões vão acontecer ao longo das próximas décadas, até 2040, e se nós quisermos limitar a 2 graus Celsius, o que, que teria que acontecer? E aí teria uma série de investimentos e mudanças na infraestrutura para que fosse possível esse, esse resultado. Então, são só dois exemplos aí de aplicação, de, de possibilidades de velocidade de transi dessa transição energética. Bom, e aí, então, estamos vivendo aí uma transição energética que está no início, que é complexa, que tem uma série de incertezas, elementos. E aí, quais são as tendências que nós temos percebido nesse contexto? Primeiro, uma integração substancial, massiva, das chamadas fontes renováveis variáveis. Basicamente, assim, eólica e solar, que têm um comportamento né, é muito variável, né, conforme o dia, conforme a hora, no curto prazo. Né, e isso muda a natureza da gestão dos sistemas elétricos profundamente. Tá? E aí o que nós temos visto, por exemplo, é por que, que essas fontes estão entrando. No início elas tinham incentivos, hoje, hoje em dia elas batem de lavada qualquer fonte nos leilões de energia. Tá? tem uma série de distorções nessa, nesses preços, mas o fato é que essas fontes elas vão entrar, elas vão ser o carro-chefe da expansão do sistema elétrico no Brasil e no mundo pelo mérito econômico, não é porque elas são, vão ser incentivadas, mas porque elas são competitivas e elas vão entrar. E já para vocês terem uma ideia, no Brasil hoje, a fonte eólica já ocupa a segunda colocação em capacidade instalada. Né? Então, só para ter uma ideia da velocidade com, com que essas coisas têm acontecido o segundo é, aspecto que eu queria destacar é o aumento dos recursos energéticos distribuídos eu, nós não vemos a, o futuro é, só com fontes, distribuídos, recursos distribuídos acho que ainda existe um espaço muito grande para as grandes usinas para as usinas que a gente chama de centralizadas mas o fato é que existe uma tendência de crescimento substancial da parcela de recursos distribuídos. E aqui o conceito que nós usamos no planejamento, ele é abrangente, ele inclui a geração distribuída, ele inclui armazenamento de energia, ele inclui veículos elétricos, estações de recarga, eficiência energética e gestão pelo lado da demanda ou resposta da demanda. Ou seja, é o consumidor também respondendo a sinais de econômicos, moldando o seu, o seu consumo por meio de, de tecnologias, para responder a esses sinais. E por que, que é importante a gente olhar os recursos distribuídos de uma forma integrada, de uma forma mais abrangente? Porque a, a bem da verdade é que os modelos de negócios que nós temos visto têm buscado integrar e obter sinergias dessas diferentes, desses diferentes recursos, integrá-los e usá-los de uma forma, a aumentar o retorno, e, e os benefícios é, extraídos dessas tecnologias. E isso se reflete. Isso se reflete aí é, na aplicação da digitalização cada vez maior, justamente fazendo essa integração entre esses diversos elos novos no sistema. Então, a gente ainda está no início de um processo de digitalização no Brasil, mas a verdade é que nós já vemos vários exemplos de aplicação disso. Né? A Siemens, com um projeto de comunicação inteligente na rede com a CEMIG, a Enel, que é uma distribuidora, uma, uma utility, aí já com um plano para implantar mais de um milhão de medidores na região de São Paulo, a, a CPFL Santa Cruz já colocando é, medidores inteligentes para seus consumidores em Jaguariúna, ou seja. Projetos mais piloto, mas que abrem, ah, abrem espaço para uma série de, de, de inovações. Isso, obviamente, é, aumenta a complexidade na gestão desse sistema. Combinação de recursos distribuídos com novas tecnologias de geração e digitalização, o resultado é uma profusão de novos modelos de negócios, cada vez mais inovadores, e soluções tecnológicas integradas. Então, a gente tem visto, por exemplo, na Alemanha, a Next Kraftwerk é uma empresa que trabalha com é, projeção, é, previsão de vento, previsão de sol é, e, por meio de digitalização e sistemas de informação, é, integração de várias milhares de, de, de consumidores e usinas geradoras para vender serviços ao operador do sistema. Então, isso são modelos de negócio que já existem hoje, que já estão acontecendo. A Recurve na, na, na, na Califórnia, fazendo, integrando eficiência energética e o consumidor, a eficiência energética, é geração distribuída e venda de serviços ancilares. Ou seja, é, é, é, realmente process, modelos cada vez mais inovadores. E no Brasil também, por exemplo, a Green Ant, que é uma empresa também que vende os equipamentos que permitem ter uma leitura. É, do, dos, do, da, do consumo da, das, das unidades, né, dos, dos equipamentos, de forma a poder é, fazer gestão pelo lado da demanda é, em diversas unidades consumidoras. E aí, olha, eu tenho começa a ter múltiplos elementos cada, que eu controlo cada vez menos. Então, nesse, nesse, nesses sistemas, a questão relacionada à necessidade de flexibilidade se torna absolutamente crítica e central, né? E flexibilidade, ela depende de uma combinação do uso dos reservatórios das usinas hidrelétricas, o uso do sistema de transmissão permitindo esse trânsito desses recursos, né? É, nos momentos de alta e de baixa, geração flexível, por exemplo, a gás natural, usinas virtuais como a Next Kraftwerk que eu comentei agora há pouco armazenamento resposta da demanda então o que a gente está vendo é que esse sistema elétrico do futuro flexibilidade é fundamental é crítico e aí existe uma série de, é, de é, ações de planejamento de regulação para viabilizar essa flexibilidade sector coupling né, que é um o conceito da moda no exterior agora na europa que é a integração do setor elétrico com o setor de combustíveis, com o aquecimento, com refrigeração, ou seja, é, à medida que esses sistemas né, começam a ficar é, elétricos, começam a ficar cada vez mais variáveis e mais abrangentes, é, a eletricidade pode ser usada para sintetizar combustíveis e, e descarbonizar, por exemplo, a matriz de combustíveis. Pode ser usada para gerar hidrogênio e é, usar uma série de aplicações. Pode ser usada para aquecimento, pode ser usado para refrigeração. Ou seja, esse conceito cada vez mais tem ganhado espaço. E aí o resultado desse, desse, dessas tendências todas, sob uma ótica de planejamento, o que, que significa? Significa que eu tenho que lidar com muito mais incertezas do que eu tinha antes. Né? E aí, nesse mundo é, de incertezas, eu tenho uma, muito mais dificuldade para modelar, muito mais dificuldade para prever eu vou ter que lidar com cada vez mais dados, né? com muito, uma gestão de dados, muitos volumes, cada vez maiores. Só que essa, a capacidade de, de digerir esses dados e usar inteligência para interpretá-los, aprender inteligência artificial, é o que vai permitir extrair ganhos de eficiência e economias nesse, na gestão dos recursos energéticos. Mudanças disruptivas. E disruptivo é o quê? Eu não consigo modelar. Por definição, se eu soubesse modelar, ela não seria disruptiva. Então, como é que você planeja um ambiente que você sabe que vai enfrentar mudanças disruptivas, mas você não consegue modelar, prever, você não consegue antecipar? A descentralização dos investimentos, o Limpe falou, né? cada um toma a sua decisão. Como é que eu faço para que as decisões individuais convijam para um ótimo sistêmico e não para um aumento do custo total para todo mundo? né? Esse é o desafio dos sinais econômicos. Não tem comando e controle que resolva esse problema. É só com sinais econômicos e regulação é que a gente consegue dar os, é, garantir que o ótimo sistema que seja, é, seja alvo das decisões. Digitalização e automação e infraestruturas cada vez mais integradas. A infraestrutura de energia elétrica vai estar cada vez mais difícil de ser diferenciada da infraestrutura de telecomunicações, da infraestrutura de transportes. Como é que eu planejo essas coisas? Como é que eu olho essas coisas de forma integrada? É um grande desafio para os próximos anos. Bom, e aí, especificamente, sobre os recursos distribuídos. Como é que eu adapto o planejamento energético para dar conta disso? Né? Como é que eu lido com isso? Bom, como eu falei, é, a, a gente adota esse, essa abordagem é, ampla de, de, do que seriam os recursos distribuídos. E pode, pode passar. E aí, o, o que que, como que nós enxergamos isso? Né? Essas transformações elas exigem novas práticas de planejamento energético. É importante, recursos distribuídos né? é a decisão individual de cada um. E aí a economia comportamental tem mostrado que, muitas vezes, as preferências sociais, as preferências individuais, elas não seguem aquela lógica da racionalidade econômica clássica. A pessoa quer ter o carro elétrico, por exemplo, porque é bonito, porque é de última tecnologia. Né? Lá na, na Califórnia, as pessoas, quando compram aquela bateria da Tesla, elas não colocam lá nos fundos da casa, não. Elas colocam na fachada, né? que é para o vizinho ver que poxa, gera minha energia. Então, tem, tem uma série de questões relacionadas à preferência, né? É, a gente vê isso com o uso de celular também. né? Então, né? Não é só uma questão de custo-benefício naquela racionalidade clássica. E segurança e confiabilidade, como que eu garanto isso nesse ambiente? Nesse contexto, o planejamento deixa de ser focado, como era no passado, em prever ou acertar o futuro. Nenhum dos estudos da EPE a gente está ali dizendo que olha, o futuro tem que ser esse. A gente tem que criar as condições para que as inovações aconteçam e sejam assimiladas de forma natural e de forma sustentável, né? como a Anel tem colocado na discussão da geração distribuída. Bom, para isso, tem uma série de dever de casa para fazer, e nós estamos fazendo. E vocês aqui na, na universidade têm o um papel de acelerar esse processo de construção desse, dessas ferramentas e dessas capacidades. Né? A gente precisa de maior granularidade temporal e espacial. O Rodrigo Limp falou dos benefícios da geração distribuída, mas a gente sabe que os benefícios eles não são o mesmo em qualquer lugar do território nacional. Eles têm valores. A geração distribuída tem valor diferente para o sistema, dependendo do local onde ela se situa. E além disso, a granularidade temporal também é importante, por quê? Porque tem momentos que vai estar ventando muito, vai ter sol, que a energia não vale nada, está sobrando, vou jogar fora. Né? Mas tem momentos que ela vai ser escassa. E aí a gente precisa ter sinais. Por quê? Senão você vai colocar o seu painel fotovoltaico para gerar no momento que eu estou jogando energia fora. Para que eu quero isso? Não quero. Né? Inclusão de novas tecnologias, valoração dos serviços e externalidades, extremamente desafiador modelos comportamentais, integração, interação vertical, geração, transmissão, distribuição e recursos distribuídos, interação horizontal, que eu estava falando, que é o sector coupling, né, o acoplamento de setores, a gente enxergar essas, essas interações cada vez maiores e lidar com maior volume de dados. Nós já estamos fazendo isso, por exemplo, no, com a energia eólica. Temos uma base de dados... De, é, com bastante granularidade e usamos essa base de dados é, que cobre boa parte aí da, da área de interesse para fazer análises probabilísticas para ver com quanto de energia eólica a gente pode contar em determinados momentos do sistema para segurança, para segurança do abastecimento. Então, a gente precisa cada vez mais. E aí as análises, como eu falei, passam a ser centradas não em, em projeções e determinísticos, mais cenários e análise de sensibilidade e tomada de decisão sob incerteza. O planejamento da transmissão no Brasil hoje, ele hoje é decisão sob incerteza. Por quê? Constru planejar e construir uma linha de transmissão leva aí cinco anos. Construir uma usina eólica, três anos. Uma solar, dois anos. E aí? Como é que eu faço essa transmissão é, chegar junto com a, gera com a, com a geração? Nós, nós temos que tomar a decisão de construir troncos de transmissão, prevendo onde serão desenvolvidos, onde tem o maior potencial, onde tem maior competitividade, e tomar a decisão de investir na, na infraestrutura de transmissão, até mesmo antes da geração, que é uma mudança de paradigma em relação ao que foi. Né? E aí, a Ana, lá nos leilões, depois aí tinha que fazer, é, fazer depois o balanço disso. Onde tem transmissão, onde não tem. Quem não tem transmissão, não, não dá para entrar porque o horizonte temporal não permite. Né? Aqui um exemplo de publicação que tem no, no site da EPE, em que nós é, destrinchamos um pouco mais esses impactos dos recursos distribuídos no planejamento energético, não está disponível em inglês e português. E agora eu queria passar para essa última, última parte, que é um olhar sobre o plano decenal de Expansão de Energia 2029, que foi colocado em consulta pública duas semanas atrás, está até em consulta pública ainda, e que é o uh, um produto que busca consolidar a nossa visão para os próximos 10 anos. Mais, mais uma vez, uma visão baseada em cenários, com cenários diferentes e análise de sensibilidade. Então, só, só para explicar o que é o plano decenal, ele não é só para o setor elétrico, ele olha a geração, desde as premissas de, de, de econômicas, de eficiência energética, de, geração, de demanda, geração centralizada, transmissão, petróleo e gás, abastecimento de derivados, é, oferta de gás, de biocombustíveis. Aqui, que até ano passado era eficiência e geração distribuída, esse ano é o capítulo de recursos energéticos distribuídos. Nós trazemos já análises sobre é, inserção de bateria, competitividade de baterias no sistema elétrico brasileiro, substituindo diesel, por exemplo com é, aplicação com a tarifa branca, então tem uma série de exercícios lá, convido todos vocês a, a, que tiverem interesse em recursos distribuídos, esse capítulo 8, que é o de recursos distribuídos do plano decenal, é só acessar lá no nosso site, é, publicações, plano decenal tem lá. Tá? E aí esse produto ele é integrado, como eu falei, ele olha o conjunto, aí, as interações entre as diversas cadeias energéticas, ele é transparente, porque todas as premissas estão abertas, todas as nossas referências são abertas, tem nada escondido ali, os modelos, tudo está tá ali disponível. E ele é indicativo, portanto, ele não é determinativo, nada do que está ali é cumpra-se, cumpra mas ali é uma referência para a tomada de decisão. Bom, então... Hoje, o retrato da nossa matriz é incapacidade instalada, 65% hidrelétrica. Já foi 90%, hoje é 65%. Né? E aí, seguido de gás natural, biomassa, eólica, carvão, nuclear, enfim, tem as outras fontes, mas, importante, existe uma base hidrelétrica, e essa base hidrelétrica e os reservatórios é o que tem permitido acomodar as novas fontes de geração com aquela flexibilidade que a gente precisa para lidar. Quando a gente olha para frente, novas hidrelétricas, não está fácil. Né? O potencial que nós temos inventariado hoje, 64% está localizado na, na bacia amazônica. Dois, e, e, e, basicamente, dois terços desses 52 giga, é, ou melhor, três quartos, é, estão, interferem diretamente em áreas legalmente protegidas, como terras indígenas, e unidade de conservação e mesmo aquelas que estão fora tem uma série de dificuldades usinas caras é, com licença ambiental indeferida uma série de, de, de complexidades então o futuro para a geração hidrelétrica não é mais a, o carro-chefe da nossa expansão existem ainda bons projetos mas não é isso que vai é, liderar a expansão do nosso setor elétrico por outro lado a gente tem visto aí nos leilões ao longo dos últimos anos um crescimento brutal no, no custo da energia, das energias renováveis é, variáveis, é óleo e solar. E aí, portanto, elas são candidatas naturais, mas, seguindo aí o próximo slide, é o que, que a gente vê aí ao longo dos próximos 10 anos? Aquela participação da, da hidrelétrica de 65% deve cair para 49,50% capacidade instalada. E as outras renováveis, sobretudo e solar, vêm subindo e ocupando esse espaço. Porém, nós vemos a necessidade de novos recursos para balancear o sistema. As hidrelétricas não vão mais suportar esse crescimento nesse ritmo. E a gente precisa de outros recursos aqui, por exemplo, geração termoelétrica a gás. Por exemplo, usinas hidrelétricas reversíveis. Por exemplo, resposta da demanda. Por exemplo, várias outras, modernização de usinas hidrelétricas. Tem uma série de, de recursos disponíveis aqui, mas esse é o retrato quando a gente olha para frente. E aí, finalmente, entrando nos aspectos é, finais da geração distribuída, quando a gente faz a modelagem da expansão da geração, da, da, do sistema elétrico brasileiro, da geração, sobretudo, nós usamos um modelo para otimizar, para verificar quais os investimentos que vão resultar na energia mais barata lá no futuro. Né? O menor custo total para o sistema. Porém, isso é uma, é, a geração distribuída ela é modelada de forma endógena, exógena. O que, que quer dizer isso? Quer dizer que nós temos um modelo lá na EPE, um modelo comportamental de adesão né, à, à geração distribuída e outros recursos distribuídos, que ocorre independente do crescimento... Econômico. Claro, tem, tem, umas, tem algumas influências mas ele não segue essa lógica. Então, essa modelagem ela é exógena. E quais são as premissas que nós utilizamos para essa modelagem? Né? Nós adotamos aí a micro e mini geração, o conceito que o Limpo já falou, do consumidor que se torna também gerador e vira o prosumidor e troca com a rede essa energia. Né? E hoje, quem que pode ter micro e mini geração nesse, nesse sistema de compensação? é Eólica, solar, é biomassa, cogeração? até 5 megawatts de capacidade hoje não vou me estender aqui mas o Limp já mostrou as modalidades 74% do mercado está em geração local aquele é do telhado enfim próximo exatamente próximo do consumo e 24% na geração remota esses números estão um pouquinho diferentes do que o Limp colocou pouquinha coisa porque eu tirei no horário diferente <risos> né? E aí, é, o que a gente vê hoje é que a geração distribuída não é mais um negócio pequeno no Brasil. Só em 2018, foram mais de 2 bilhões de investimentos só em geração distribuída. Foram 434 mega instalados, o que só em 2018 superou a expansão em PCH, em bagaço de cana e gás natural. Né? Então, não é mais um, uma vírgula ali no nosso setor elétrico. É, se tornou algo já relevante. Em 2019, já tem mais do que o dobro instalado do ano passado, já ultrapassando a marca de 1.6 gigawatt. Então, a nossa premissa para modelagem de geração distribuída foi baseada na proposta que a ANEL vem, vem discutindo. Então, nós é, adotamos para geração local a alternativa 3 da ANEL. Eu acho que não vale a pena, não vale a pena detalhar aqui muito, mas é uma, uma, uma proposta que, em que a compensação é, só se dá na parcela é, de energia mais encargos e perdas. Mas aquela, infra, aquela parcela que remunera ah, os investimentos na, no fio da, da distribuidora, na infraestrutura da distribuidora, não estariam sujeitas à compensação a partir de 2021. Isso é uma premissa. Tá? O, que, o que vai acontecer ainda está em discussão, mas isso foi a premissa adotada no caso da geração remota, a mesma coisa, só que sem ele poder compensar as perdas, porque ele não está contribuindo da mesma forma para a redução de perdas, já que ele colocou a fotovoltaica dele lá no norte de Minas e está compensando em Belo Horizonte. Então, essa contribuição para a perda a gente não contabilizou aqui. E também, na nossa premissa, a gente considerou que a partir de 2022 fosse implantada para baixa tensão a tarifa binômia, que o LIMP também já explicou um pouco sobre isso. Então, é, qual o resultado dessa modelagem que a gente, que a gente roda? Essa é uma modelagem, como eu falei, comportamental, modelo de base, que estuda o processo de difusão de novas tecnologias a partir dos diferentes perfis dos consumidores, dos, dos usuários. Tem aqueles que são mais afins a tecnologias, que têm disposição a ser inovadores, pioneiros. Tem Aí são os primeiros. Depois vem, vem a manada, né? a partir, depois de um ponto, vem... vem um número maior de consumidores e, por fim, aqueles retardatários que, que entram. Então, compõe-se uma curva que é modelada com uma série de parâmetros e aí o resultado é esse. Com, essa, com essas premissas, o que, que a gente enxerga? Hoje estamos aqui 1,6 gigawatt de, de capacidade de geração distribuída, é, basicamente, grande parte fotovoltaica, e a gente enxerga, chegando em 2029, com 11 gigawatts da ordem, até um pouco mais. O que significa um investimento da ordem de 50 bilhões, 1,3 milhões de adotantes, e atingindo a casa de 2,3% da carga total nacional, ou seja, da demanda de energia. Tá? Esse cenário é um, pouco, é um pouco menor do que o que foi ano passado, por uma série de ajustes que nós, que nós fizemos, mas o fato é que é, é um mercado que está em amplo crescimento e não é a regra, da, uma mudança na regra, que vai matar isso. Né? É, então, o que a gente vê é que, mesmo com mudanças na regra, é, esse, esse mercado continua sendo extremamente promissor e crescente. Né? Como é que isso se distribui entre as diferentes é, classes de, de, de adotantes? Né? O que a gente vê é que, com, com essas premissas, o que, que acontece? Quem perde competitividade é a autogeração remota é aquele que coloca o painel lá no norte de Minas e, e usa o crédito na... em Belo Horizonte, por exemplo. E por quê? Porque é, essa, essa modalidade ela vai ser é, é, substituída no horizonte da modernização do setor elétrico pelo mercado livre. Né? E aí, então, essa mudança da regra, apesar de impactar aqui, ela, ela vai, tende a ser compensada por outros modelos de negócios. E aí, o fato é que o residencial ganha aí um espaço importante, né? e o comercial baixa tensão também bastante competitivo. E a alta, a, a alta tensão local, ou seja, o, a, a geração distribuída junto ao consumidor na alta tensão, não, é a que menos é impactada, porque hoje ela já tem a tarifa binômia. Então, isso não, não muda muito. Aqui são os cenários, cenários. Né? Então, a, aquele, a, que a gente rodou aquele cenário lá com as premissas, mas a gente rodou todas as alternativas que a NEO vem estudando na, na, no âmbito da consulta pública. E o que a gente vê é o seguinte, as escolhas que são feitas lá na, no processo ou as, as políticas públicas orientadas a, a, a, a ter essa estrutura de subsídios cruzados mais intensa ou menos intensa, ela tem impacto brutal. Ela impacta brutalmente o resultado do que a gente pode ter aí no setor. Por isso, é importante que essa discussão esteja sendo feita e é importante que haja é, atenção a esses impactos. Por quê? Porque países como a Espanha né, é, adotaram regras, subsídios extremamente generosos e chegou um belo dia que chegaram à conclusão que não tinham dinheiro para pagar. E aí houve o quê? Uma ruptura dos modelos e um quebra-quebra e o que não, nós não queremos no Brasil, nós queremos um crescimento sustentável desse mercado. E, para isso, nós precisamos pensar nessa transição para esse modelo sustentável, por isso é tão importante essa discussão. E aí, né, nesse novo sistema, com mais recursos distribuídos, nós precisamos de novas regras né, para lidar com aquele fluxo bidirecional, multidirecional, que o LIMP também comentou. Pode, pode passar. E aí, só dois exemplos de por que essas regras são necess... essa mudança de regras é necessária. Primeiro, um exemplo, o problema distributivo. Né? A fatura hoje ela tem uma parcela fixa aqui e uma parcela variável, volumétrica. Mas a, infra... a estrutura de custos da distribuidora é meio a meio. Então, passando aí adiante, quando eu tenho a compensação, o que acontece se eu compenso tudo aqui? Alguém tem que pagar esse custo fixo. São os consumidores que não adotaram a geração distribuída que vão pagar essa conta. Então, esse é um problema distributivo. Quem paga o custo né? e quem se apropria do benefício. E a outra questão é um problema alocativo. Ou seja, o que, é que vale mais a pena? Eu investir em grandes usinas fotovoltaicas, que tem lá numa condição de radiação excelente, que tem lá o um, um rastreamento do sol, que aumenta o fator de capacidade módulo bifacial, extremamente competitivo, ou eu colocar lá no telhado, com sombra, com sujeira e tal. Então, existe uma diferença de eficiência entre esses dois projetos e a gente precisa ter essa capacidade de enxergar esse problema alocativo. O que, é que faz mais sentido para o sistema? Eu colocar mais recurso na centralizada ou na distribuída? Não tem uma resposta certa, o que existe é, depende do local, depende das condições. E aí, aqui um resumo do que seriam os problemas hoje das regras para a inserção de eficiente, eficiente dos recursos distribuídos. As tarifas volumétricas e sem cobrança de demanda, isso já foi falado. As distribuidoras não têm incentivo para fomentar a eficiência energética, porque é a redução do mercado delas. Muitos encargos impostos dentro das tarifas dão um sinal distorcido para os investimentos em recursos distribuídos. Não tem sinal locacional, esse é o um grande desafio né, para, para os recursos, para diferenciar os recursos distribuídos. Não existe hoje um mercado de capacidade de serviços ancilares, a ANEL também tem buscado, junto com a ONS, a EPE, também avançar nessa discussão. E poucas ações ainda para a disseminação de, de medidores inteligentes. E aí eu vou para o meu último slide, que é a nossa visão de um novo desenho de mercado. Que, ser, que, que, que lide bem com os recursos distribuídos. Ele tem uma série de peças. E aí a gente não está falando, a discussão hoje está muito polarizada na resolução 482 da NEL, né, no sistema de compensação. Mas a verdade é que a vida dos recursos distribuídos é, é, depende de um, um conjunto muito mais amplo de questões. Né? A gente precisa endereçar a isonomia entre a geração centralizada e a geração distribuída. Isso hoje não está resolvido por uma série de questões de, de formação de preço e, e de comunicação dos mercados. Não existem mercados de capacidade de serviços ancilares. Isso é fundamental para valorar os serviços que os recursos distribuídos podem prestar para o sistema. As tarifas binômias e dinâmicas, para que também, mais uma vez, possa dar os sinais corretos para o investimento dos prosumidores, abertura do mercado livre, num contexto mais amplo, até que o gerador distribuído possa vender esse excedente, e aí existem múltiplas modalidades em que isso tem acontecido no mundo. Preços granulares, para diferenciar ao longo do tempo, agregadores, isso é fundamental, para agregar essas cargas e reduzir a complexidade na gestão desses ativos e para que eles possam participar desse mercado. E, por último, medidores inteligentes para permitir uma gestão cada vez mais eficiente desses recursos e a correta alocação dos benefícios desses recursos distribuídos. Então, aqui é uma abordagem conceitual que nós trazemos no plano decenal. Então, aqui é só, foi só um resumo. Então, mais uma vez, convido a conhecer lá o trabalho de uma forma detalhada e, mais uma vez, Muitíssimo obrigado pelo convite e pela oportunidade.